Bem-vindo a mais um vídeo, você já se perguntou como eu faço para lidar com diversos tipos de pessoas? Sei que é um tema interessante e se você concorda comigo, deixe seu like, pois hoje, nesse vídeo, eu mostro alguns pontos que as pessoas desconhecem a respeito desse tema e somente você, que vira o vídeo até o fim, terá a chance de descobrir a resposta completa dessa pergunta. Para você que não me conhece, eu sou Leonardo Rocha e seja bem-vindo ao canal Vidas Incríveis. Então vamos descobrir essa resposta agora! Existem diversos tipos de pessoas nesse mundo. Cada uma delas tem a sua história, a sua origem e suas crenças. Tudo isso, e um pouco mais, fazem com que elas sejam diferentes uma das outras, surgindo diversos tipos de pessoas. Em primeiro lugar, devemos respeitar qualquer pessoa, independente de qualquer fator. Quando se há respeito, aliado à com compreensão, normalmente as pessoas estão mais suscetíveis a ter uma empatia maior pelos os outros. Para quem não sabe, empatia é quando nos colocamos no lugar da outra pessoa, quando procuramos enxergar o um mundo de acordo com a visão daquela pessoa. Há indivíduos que não sabem lidar com a diversidade de pessoas. Com isso, faz com que se eleve um número de preconceitos em qualquer grau, gênero ou forma racismo é um exemplo de preconceito que a sociedade faz com determinada pessoa de uma cor de pele diferente da maioria. Eu não vou me aprofundar muito no assunto, pois eu não quero debater o racismo aqui. Você já viu alguma vez como as crianças tratam outras crianças de etnias diferentes? Se você nunca viu, preste atenção. Crianças não fazem distinção. Para elas, pouco importa. Quem faz esse tipo de distinção são os adultos que criam essas crianças. São os adultos que provocam esse tipo de distanciamento, tornando essa sociabilidade e interação entre os diversos tipos de grupos de pessoas mais difíceis e complicados, induzindo ao afastamento do contato com as pessoas diferentes e elevando o preconceito. Sei que a classe social qual cada pessoa se encontra também interfere nos relacionamentos com outras pessoas. Aí entra aquela história que já conhecemos, quem tem mais dinheiro pode mais, quem tem menos pode menos. Como citei anteriormente, como os exemplos do caso de racismo e classe social, também há outros tipos de diversidades das quais devem ser lidadas e respeitadas gênero sexual, comportamento de cada indivíduo e a sua maneira de se expressar perante a sociedade e outros mais. Na minha visão, a empatia e o amor são as chaves para enfrentar todo e qualquer tipo de preconceito. Com isso, aprendemos a lidar com qualquer tipo de pessoa. Se pôr no lugar do outro, a princípio, pode ser extremamente difícil, mas ao longo do tempo, isso vai se tornando cada vez mais fácil de ser feito. Por mais que você não goste de uma pessoa, ou do que ela faz ou deixa de fazer, você deve respeitá-la, buscar que você compreende ela, por mais difícil que seja aceitar isso. Se isso te impactar de uma maneira negativa na sua vida, creio que, nesse caso, há necessidade de conversar com essa pessoa e explicar o que você está sentindo. Pois os sentimentos também contam para lidar com a diversidade. Expressar o que sentimos é um ponto importante para que possamos evoluir indivíduos e mais compreensivos e amorosos nessa sociedade. Os sentimentos, muitas vezes, ajudam a lidar com as pessoas, ajudam a compreender o que elas passam sem necessidade, muitas vezes, expressar em palavras. Às vezes, apenas uma expressão comportamental é o suficiente para entender o que uma pessoa está passando. Como você quer lidar? Com os outros através do jeito habitual ou com amor e empatia? Como você quer fazer a sua parte para ajudar as demais pessoas a aprenderem a lidar de uma maneira correta com a diversidade de pessoas? Pense bem, reflita a respeito dessas perguntas, pois as respostas que você der a elas podem determinar o seu futuro e o futuro das outras pessoas. As histórias que eu transmito nesses vídeos são fruto do meu aprendizado. Muito desse aprendizado eu aprendi ao longo da minha vida vivenciando situações, experimentando algumas interações com as pessoas, estudando novos meios de obter mais informações e repassá-las diretamente para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal para receber mais informações sobre os próximos vídeos e ao ativar o sino, você saberá em primeira mão quando sair um vídeo novo. Se você gostou desse vídeo ou desse tema, deixe seu like, mostre eles para os seus contatos, amigos e familiares. Assim você contribui com o compartilhamento desse conhecimento no YouTube e fora dele. Acesse as redes sociais do canal Vidas Incríveis. Elas se encontram lá abaixo. Todos os dias eu produzo um conteúdo especial e exclusivo nas redes sociais. Tanto aqui quanto nas redes sociais você pode interagir comigo e dividir suas dúvidas, experiências e aprendizados. Muito obrigado por assistir esse vídeo e aguardo você em breve no próximo vídeo.